Ela ainda não chegou, mas o relógio na parede do meu quarto despertou Um dia de rotina A rotina é esse aí, esse aí uh, tem para esse sim mais viejo que eu. <risos> e ao ver a água-mã, desleixar ah, o corpo de dela. Então ah, é coloca detalhes. Você sabe detalhes? Detalhes. <risos> detalhes, <risos> do Roberto, detalhes. Detalhes. Não, aí é ele. Eu só sei a baleia, Eu preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Vai ser é muito bom saber Que você é meu amigo <risos> Claro, pois E essa sabe dele? Essa marcou na carreira dele claro, O sol nascendo o horizonte Ela ainda não, não chegou é mas o relógio na parede do Mas meu quarto, do português descartou... é porque a gente conhece as que foram traduzidas para o espanhol, por exemplo, Calma e Mesa. Ser. ele foi cantado nos Estados ser. Unidos. É. Ser. Era o melhor cantante gravar. pagado nos anos 80 na América Latina, na, é. na época do Paulo Escobar, o, o cantante melhor pagado na América Latina.